Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um pouco do tipo de computador. e capeta a câmera toda a coisa hoje estamos aqui com mais um vídeo e hoje é um vídeo de fortnite e hoje estamos aqui com o telmo diz aí então Caramba, mano. eu cantar toda a coisa velho peraí Almoço moço a câmera tá hoje estamos aqui para jogar for Nelson e hoje não vai ser um for Nelson qualquer hoje nós Boas pessoas, sejam bem-vindos a mais um para o canal de abor. Hoje aqui hoje vai ser um vídeo de Fortnite. Vou começar esta intro bem rápido. E hoje estamos aqui para jogar o famoso... Rocket... Uh, Rocket League. <risos> Fortnite. E hoje vai ser futebol. Aqui nós, como vocês estão a ver aqui, nós temos uma bola. De hamster, parece. E nós temos de marcar golos. E agora vamos começar a jogar marca vai. Sabes o que é que é marca vai, então? Capeta, eu a bola sem querer. Pessoal, quem não joga muito futebol, não manja. Marca vai é, tem uma pessoa à baliza, tem duas ou uma ou mais pessoas uh, a tentar roubar a bola uns aos outros e a é tentar marcar gol na, na baliza do guarda-redes. Então, bora lá começar, velho. Vamos começar aqui Ai, que marca vai a baliza. esquece-me de dizer isso. Então, bora. Toma! Ai, capitão. Mas se for só um, é quem, marca, é quem marca vai à baliza, se for só um. Então sozinha. Uh, se vocês quiserem jogar este mapa uh, no Fort Nelson, não, mas não tem aqui baliza, velho. <risos> se vocês quiserem jogar este mapa no Fort Nelson, têm de baixar Fortnite. E, não, se querem jogar este mapa, têm de baixar Fortnite. E só, e vocês vão em modo criativo, golo, vocês vão em modo criativo, põem em cri modo criativo, vêm aqui não estádio e depois vêm para aqui, ou para o Estádio Grande Kelly. Ou oh, e mais um estádio que eu já nem me lembro daqui Então, para lá, velho. Quase foi na defesa? Eu sei, eu sei. Mas pronto. É o estádio do... Das equipas pequenas de Portugal. Ah. Oh! Ai, quase, velho. Velho, ai. Sem querer sair, mano. Do Fortnite. Quero... Não Não. Pronto, agora tens. Não tens boost? Sai do mapa e volta a entrar. Sai do mapa. Ah! Já tens? Boa agora. Ai caramba! Ai caramba! Ai caramba! I am very good in English. Sure. Não! Tá. Caramba, velho! Não eras post-te testando a bola agora! Tá. Sozinha, bora! Não, não estás a ganhar, nem. <risos> Vai, sai daqui, inferno Sozinha, bora, bora, bora, bora Tá, então não tá ter muita graça, né velho Se calhar temos de ir para o campo de futebol, certo? Bora para o estádio Sozinha, de certeza Não, o estádio é aqui Não, pois História transcript: Tá, bora. Bueno. The Não, assim. Não, vamos ficar aqui os dois. The Champ. Fica assim. É. The Champions. Hoje, aqui com um jogo de Champions League de Fortnite. Hoje com Diego Valador, um da equipa chamada Guest. E o Thelmo. Olá, Thelmo. Agora vamos entrevistar primeiro os jogadores. Primeiro começamos com Diego. Diego, como é que se totar a estar na Champions League de Rock, de Fortnite? E poder ganhar um torneio aqui na final com o Telmo? Um, desde já, olá, boa tarde, câmera flutuante. Um, gostei muito de. Eu gostei muito de passar toda a gente e tal. Uh, vai ser uma grande conquista para nós. Obrigado agora, vem. Telmo, venha aqui. Pode ir para qualquer sítio, eu meto a câmera. vai para aí. Para Olá, boa tarde, um, bem-vindo hoje e como é que se sente ao fazer um x1 contra Diego Valador no futebol? Então agora, dois jogadores, vamos no campo e segue o Diego. E começa! Olha só, um V1, incrivelmente, e estamos a transmitir na TV e como vocês veem, olha só! E bola no colo! Pera aí, ainda não vai marcar, agora é a hora de festejar. Ih, Diego, marca! Pronto, já pode continuar. Vamos lá, olha só, esta Champions está muito incrível. Ih, bola! Ih, <risos> <risos> agora houve algum erro, olha só. Ninguém tem boost! Ninguém tem boost, agora está aí, olha só! A bola defendida, Diego, vou defende Muito bem, ah, golo! Saga da Diego agora. Saga da Diego. olha só vão muito bem. olha só Diego e Telmo estão muito bem encaminhados. eles ganham esta partida ou não ganham. vamos ver hoje. olha olha que tu fe... <risos> a bola não não tá. volta a bola tava. e Diego deu para Telmo mas não aconteceu nada. E que tirada. Diego e Telmo estão muito bem Distinguidos, eles estão a jogar muito bem. golo de Telmo tá 2-1 Olhem só e Diego chuta como se fosse um penalti é um livro. Olha só. Este jogo está muito emocionante. Uh, Sigam-nos no, sigam, sigam no YouTube. Uh, Diego Valador, que o canal já está quase acabado. a brincar. Tá. Olha só o gol! Diego Valador está bem neste jogo, mas este está ainda bem também. Sabes com ainda melhor, não né? era? E olha só! Ai a bola vai por cima da cabeça de Diego! Ai, agora foi incrível! Olha só! Olha incrível! Que tirada monstra de Diego! Por acaso não foi monstra, a bola é que saiu pelo posto. E olha só! Chuta de Diego! Chuta de Diego! <risos> Chuta de Diego! Os comentadores estão a rir muito com este jogo! E olha! Diego! Diego pode marcar golo! 3 a 2... Oh. Então e tal consegue tirar! É incrível este jogo! E muito emocionante balar atrás! Consegue! cruz Este ano! Isto é para ter um arcarão! Bora! E a bola sai. Olha só, comentadores aqui. Olha só, mas o Diego consegue recuperar? Não consegue. Estou a brincar, conseguiu sim. E olha só, tem uma lança para a sua baliza! E o Diego erra o chute. E olha só, a bala sai. Não pode entrar na baliza. Diego disse ele. Disse, disse, Diego Valador tomou. Ui, que mal. Olha lá, olha lá. E a bala sai de novo. Não, não sei o moleque. Não! Não, eita, então, quatro! Não, não, não. <risos> Ia ficar 4x3 agora, mas, mas conseguiram. Está em 4x3 13. Tá -3. Ia ser 4x3, mas Diego defende muito bem. Uma boa defesa. Este campeonato está muito bom. Então, uh, isto vai ficar muito bem. Vai encaixar. Os dois são grandes jogadores. Olha só a bola. A bola vai. A bola vai. Não consegue. Este campeonato está muito emocionante. Só Diego Valador. Olha! Bola tirada de Selmo. E agora? E agora é a hora? E agora é a hora? E agora é a hora? E ela Olha só! Diego Valador não chega! Ai, quase que Diego Valador chega! Peraí, a bola foi por cima da cabeça de Diego Valador! E agora é a hora! Telmo tira! Não tira? Vamos ver? A bola foi por cima da cabeça de Thelmo Olha só a bola! Como? Acho eu. Ih! Espera, o que é tu disseste, Thelmo? E a bola vai o poste! E eu bola levar o poste que é incrível! Te arrumou que defesa! E olha... Diego! Está até um pouco a bola e a bola sai porque... Por algum motivo... Por algum motivo a bola sai! Por algum motivo... E olha só a bola! Ai Diego ia fazer um ao céu picar tá a bola! Não! E a bola sai! E agora olha só a bola... Bola vai! Bola vai! Bola vai! Bola vai! Bola vai, Diego Valador, muito bem que chute! Chute e não consegue! Nossa! Então tira! E ainda pode haver gola agora da baliza Diego. Olha só, Diego vira e vê uma bolinha e ele chuta. Ai, pera, ele errou a bola? Pera, pera, pera! Agora pode ser! Nossa! Não dá. Ih, pode ser mesmo! Quatro, 3 Eeeee! Já já! Pronto, segue! Olha só que chuta! A bola dar um passo para Telmo! E agora, Diego Valador, Diego Valador, não consegue fazer 5! Que 5 não! Não consegue! Que cagão é Telmo! Bola! Bola com o Diego Valador agora! oi pode ter chances de bola entrar na baliza! E tem muitas agora! Só que agora já não tem! É que o penta nem conseguiu contra o posto Olha que chute! Quase que a bola vai! <risos> Pai, isto é fazer um comentador sério, man! Peraí, deixa eu só ver uma coisa no ABS. Ah tá, tá, eu vou desligar o teu áudio, velho. Agora vou desligar o teu áudio. Vou desligar o teu áudio no OBS para não, não atrapalhar. E olha só a bola sai e volta a entrar! Que porcaria! Toma um chute! Okay. Uma picartão. Hum. Ok Olha só E agora uma finalização Diego Valadouro tira ah, Incrível a equipa portuguesa Como está feliz por Diego E agora é quem marcar ganha 5 a 5 Agora é quem marcar o, o quinto golo Ganha Diego Valadouro volta para a defesa muito rapidamente Olha só Quem marcar ganha isto vai ser muito difícil para Diego e para Thelmo, agora é um, uma final decisiva. Olha só, olha só, final ganha Telmo! Telmo é o vencedor! E agora ganhou Telmo, vamos agora ver como é que o Telmo se sente como ser vencedor deste torneio. Boa tarde Telmo, como é que se sente ao ganhar o campeonato contra Diego Valador? E dia, como é que se sente ao perder por Telmo, um jogador que é uma bela bosta a jogar? Bem, eu estava a brincar, né? Eu estava eu a jogar a brincar, claramente, porque este gajo aqui é um inferno. estamos um, só a câmera, já sabes o que é que é para, para lhes dizer, certo? É claro que sei. Deixa o vosso like, subscrevam-se aqui no canal se querem mais vídeos de bola, bola, bola forte. Tchau e fui, tchau.